e sábado com a segunda edição do Festival Mineiridade Nossa Cozinha e para falar mais sobre este evento é com prazer que recebo aqui no programa do meio dia o diretor perdão o secretário de cultura turismo esporte e lazer do município de Pimenta o Paulo Esteves. Paulo boa tarde. Você boa tarde Edgar. boa tarde a todos os ouvintes da Ondoeste FM é um prazer sempre a gente divulgar os nossos eventos aqui nessa rádio tão promissora. E agradecer também a Grazi, que está aqui com a gente, que vai falar um pouquinho sobre a Pai E a gente está aí. Pimenta está em festa mais um final de semana. E eu quero convidar todos os ouvintes, toda a população de Piuí, região de Pimenta, para estar lá junto, celebrando junto a mineridade. Que ótimo. Também está com a gente a diretora da Pai do município de Pimenta, a Graziele Nascimento. Oi, Graziele. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia Edgar, bom dia a todos da onda, aos ouvintes, a quem estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui hoje para falar para vocês do nosso querido festival que está sendo preparado com muito carinho para atender a população de Pimenta, Piuí e região. Que ótimo. Paulo, fala para nós. Já é a segunda edição. O ano passado foi a primeira, né? Aconteceu o ano passado? É, é isso. A é. segunda edição, a primeira foi o ano passado, no ano de 2022, sendo que o ano, através da Secretaria de Estado, é, o secretário Leones, ele lançou o ano da mineridade. E nós, como Pimenta, não tinha ainda um festival gastronômico da cozinha mineira, Aí tivemos a, a, a ideia de fazer um festival gastronômico dentro de um tema da mineridade Deu certo Aí nós conseguimos o selo de patrimônio, da cozinha pa, patrimônio Que bacana. Quando nós é, é, conseguimos esse selo foi através do Instituto Periférico é, Só tinha Tiradentes que tinha esse selo Então nós fomos a segunda cidade em 2022 a, a adquirir esse selo Então o é, que, que acontece? A partir de agora, Pimenta vai ter o segundo, terceiro, quarto, vem o recurso para pontuação. Ô, Paulo, me diga uma coisa. É, são dois dias de festa. São dois começa dias. Começa na sexta-feira, dia 12. Vai ser ali na Praça da Matriz. E fala para nós sobre a programação. Tá. É, dia 12, né, nós começamos a abertura às 20 horas. Vai ter a apresentação da nossa banda musical, Edson Gaúcho, Tropeiro do Vento, com os alunos. né? Vai fazer até uma homenagem para o Dia das Mães. E logo após vai ter o nosso projeto que chama é, Filhos da Terra, com Charles Abraão, né? que vai abrir o show da banda 14 Bis. E logo após da banda 14 Bis é o, a banda Calhambex. Também é uma banda muito boa também. E a programação do dia 13. É, o projeto Filhos da, da Terra inicia né, abrindo o festival e depois o, a dupla sertaneja Emílio e Eduardo bacana dois, dois shows de renome né dois 14 shows de bis, renome isso isso é um grupo aí conceituado né que é. como disse encantou em uma geração por muito com certeza, tempo com certeza com né? certeza eu sou Eles fã sabe aí. e graças a Deus é, quando com, começamos a, a, a projetar esse festival na sua segunda edição, tivemos uma reunião com o prefeito, o prefeito abraçou muito a ideia de trazê-los. Então, ficou assim, um dia um lado mais pop, mais rock, né? mais popular, MPB, e outro dia o sertanejo mesmo, que é a cara de pimenta. Ótimo, e me diga uma coisa sobre a gastronomia. O que, que a população vai encontrar, os turistas vão encontrar lá em Pimenta em relação a pratos típicos? Eu sei que a gastronomia, a gastronomia farta, né? É... Eu queria que a Grazi falasse isso, porque vai ficar tudo por conta da ah, PAI, da que pai. inclusive são as melhores cozinheiras de pimenta. Legal. Lembrando que a praça de alimentação, toda a renda é da praça de papai. alimentação será destinada é. para a PAI de pimenta. É isso, Sim, Grazi? isso mesmo, diga é, Bom, vai ter muita comida boa, né? É, tudo da, da mesa mineira mesmo, é o feijão tropeiro... É um pão de queijinho com pernil, que é muito tradicional de Minas, né? É a canjiquinha. Que é lançamento, também, que nós que vamos é lançar o prato de lançamento. Vamos fazer uma gravação agora à tarde. Para lançar a canjiquinha, é. que é um prato muito gostoso, mas no meio de maio e junho começa o inverno, né, Graça? Então, um prato Ótimo. muito saboroso. É, é um, um prato típico da cozinha mineira, né? Uhum. E também da, da época do ano em que a gente se encontra, que vai começar um friozinho, né? Então, a gente optou por estar lançando a canjiquinha e eu acredito que vai ser muito bem aceita é. porque modéstia à parte é muito bom. É. É. Com certeza. Né? Edgar, pensa, uma canjiquinha... Hora Pronobis, custeirinha de pouco e aquele tempero caseiro que só a pai faz. A PAI também faz os temperos lá, né, né, Grazi? Faz, fazemos sim. Então, é. tem que ver. É, eu, eu, eu já tive informação em relação é. à habilidade das cozinheiras Demais. Habilidade da PAI. É. É. Vamos convidar o pessoal para ir lá. Nós temos que ir lá experimentar. Quem não conhece tem que ir lá para saborear a, as delícias lá que a pai vai preparar. E fora isso, tem um pastel de tilápia, né? Que é um lançamento também. Vai ter pastel de tilápia, muito gostoso. Pastel de tilápia, é Pastel Vai, de novidade. tilápia, muito gostoso. O tilápia é um peixe que também faz parte do patrimônio de pimenta. É né? um peixe que é, se encontra em vários bares de pimenta. Tem a tilápia, a tilápia em porção, frita, assada e tem vários O pratos. pastel é a primeira vez que eu ouço é, dizer. É uma tá? delícia, tá? O pastel de pimenta. de uma de, delícia. De, de... Tilapia. Pode ser pastel de tilapia você é, com vai comendo com um pinguinho com pimenta. de pimenta. Aqueles pinguinhos, tum, tum. Não. Saboroso. Menos, não. Muito saboroso. Teresile, fala para nós em relação ao atendimento da Pai de pimenta. Quantas pessoas são atendidas hoje? Como que é a rotina lá da, da Pai? Bom, Edgar, hoje a Pai atende em torno de 50 usuários, é, entre aqueles frequentes e os que vão para atendimento atendimento quando eu digo atendimento clínico né fisiológico certo. e é, fisioterapia fonoaudiologia nesse sentido e a gente assim é, graças a Deus tem o apoio da, da prefeitura em si mas mesmo assim a gente tem uma demanda que a gente precisa desses eventos para que a gente consiga né a uhum. dar continuidade aos e nossos serviços né, do atendimento, Isso. Né? ter a continuidade desse serviço mesmo porque além é, da mão de obra dos profissionais e tudo a prefeitura ajuda bastante na questão assim da alimentação mas ainda assim tem outras demandas em relação é, mesmo a, as demandas do dia a dia da entidade né? é, documentação e, e tudo que a gente sabe que uma entidade precisa em relação a água, luz e, e etc. Então, assim, é para que a gente consiga manter é, em dia tudo certinho, a gente precisa dessa, desses eventos. Então, é, caiu como luva é, quando o Paulo nos convidou uhum. para participar no ano é. passado, né? É, o ano passado já foi uma festa assim. É. Bem boa, grande e tal. Esse ano promete ser ainda maior e ainda melhor, até em função né, dos shows. Se Deus quiser, vai nos ajudar vindo ainda. Vindo para cá e ela conversando, já programando para 2024, já. É, o que, os que vai detalhes, ser? Como será no é, próximo ótimo. ano? É, a gente fica assim, fazendo a dimensão de como poderá ser A Importantíssimo. projeção é. Até mesmo Isso. porque, aproveitando o que a, a, a diretora da PA está falando, e essa parceria com a prefeitura. Esse final de semana vocês tiveram um evento lá de sucesso também, que já é sim, tradicional sim. no município. Sim, sim. Revertendo para uma creche. uma a creche lá, Bom Pastor. Então, o que acontece? A Prefeitura de Pimenta proporciona toda essa a diversão, né, o lazer para a população e, ao mesmo tempo, a população diverte e ajuda a entidades. Com certeza, diga, Inclusive, eu quero deixar um abraço do Prefeito Giovanni, ele era para estar conosco aqui, mas teve improviso, teve uma reunião de última hora. Mando um abraço para para o Oeste. e o Cross, o Cross da nossa cidade de Pimenta já é famoso já o, na 24ª edição. Então é, ali proporciona o esporte, o turismo, o lazer mesmo, tá? E a comida típica também você encontra Sim. lá, né? É vários sabores e também ajuda a creche lá, bom pastor, que a renda é toda revertida para a creche lá, Bom Pastor. Hoje, se eu não me engano, até o prefeito me falou, está é, em torno de, desse cross, deu 60 mil reais. Está em fase de 60 mil Muito reais. Bom. É, um, é um evento assim, que ajuda a creche, a manter a creche como a PAI também, Sim. que precisa, né? É, a prefeitura tem as suas subvenções também, mas precisa de um evento desse para ajudar ainda mais. Ô, ô Paulo, você que está à frente da Secretaria de Turismo, Cultura, Lazer, como é que você tem vindo lá as atividades, a, a, a procura do turista pelo município de Pimenta? A gente a, a acompanha, né, tem esses eventos culturais, é, tem a prainha lá que ficou ah. fantástica, né? e tem os atrativos naturais do município, próprios do município, como que está lá a demanda? Isso, Edgar, é, a gente está em fase de, de aprimoramento né, e, e, e nós vamos lançar, eu creio que até o segundo semestre, o projeto Rotas. O projeto Rotas vai levar o turista em todos os pontos de atrativo. Né? Vai ser um, um, um projeto fácil, através do QR Code. Né? Você passa o celular lá e manda o turista aonde que ele quiser, todos os atrativos, cachoeira, é, Santilário, o que comer, o que fazer, é, etc, etc. O turista... Depende disso aí para chegar no município e estabelecer o que, que vai ser feito de roteiro, né? Nós, é, o Complexo Turístico de Lazer, que foi lançado, foi, foi inaugurado o ano passado, está bombando. É uma praia artificial, né? tem um quiosque, inclusive o quiosque é, vai, ser, vai ter um chamamento público para arrendamento, né? E o quiosque ali Já foram feitas várias atividades Tanto na parte de turismo E tanto na parte de cultura ali Como o carnaval foi feito ali né? O réveillon foi feito ali De grande sucesso é, é, Várias aulas De ações da cultura De capoeira, de jiu-jitsu então a gente, No verão a gente Concentrou muitas coisas ali né? E o turismo de pimenta É assim É o turismo sem predatório um turismo de passeio mesmo bem ecológico e sustentável tem o Santilário né o Santilário que hoje é a menina dos olhos de pimenta o no nosso distrito turístico né que tem está crescendo muito né inclusive esse ano a gente tem um projeto para lá de revitalização de sinalização que está magnífico também e também tem a parte do turismo que a gente fala o turismo esportivo né que ajuda no esporte e no turismo que é a Serra do Cruzeiro, né? Sim. A gente tem também é, tem um projeto muito bom para aquela área da Serra do Cruzeiro para oficializar mesmo o esporte de aventura e fora isso tem a corrida rústica, tem o cross, né, que eu já te falei, a bike, né, que é muito assim frequentado, Pimenta é muito frequentado o pessoal que gosta de bike. Né? E os passeios ecológicos também, o pessoal que gosta de andar, andar no meio da serra, né? visitar, tá de perto ali da natureza. Né? Então, isso é muito importante para nós. Ótimo. Ô Paulo, mais alguma informação é, sobre esse evento do final de semana que você acha importante? Pode ratificar o convite aí, lógico, com a programação. Lógico. Aqui, eu quero convidar né, a, a população de Pimenta, toda a região, para estar presente no nosso segundo segunda edição do Festival Mineridade a Nossa Cozinha, é, e ajudar né, a entidade, a nossa Pai, que eu tenho certeza que vai estar lá toda a estrutura de comida, de caixa, de segurança, de banheiro químico, né, Graça? Claro. Vai estar assim dobrado né, para atender o turista, o pimentense, o visitante que queira estar os dois dias lá. O evento é um evento de muita gente, né? São duas bandas bem de nome constituadas: uma dupla, e a banda é, Emília Eduardo e a banda é, 14 Bis. E fora é, os artistas locais, os locais. né? Então, eu quero convidar todos vocês, vocês, todos a todas, para estar tá participando com a gente do segundo festival Mineridade Nossa Cozinha. Pode ir que vocês vão gostava vai ser um lugar bacana, um lugar de família, né? uns amigos, rever os amigos, né? Justamente. Rever os amigos. Confraternizar, né Confraternizar junto, celebrar junto a nossa minoridade. É verdade. Então, assim, é, como destaque dos dois dias, é, na sexta-feira, a banda 14 Bias, 14 Bias em Pimenta. Sim. Em Pimenta, é. E no sábado, a dupla Emílio e Eduardo. Fica o convite, então, para você aí De Pimenta, de Piuí, de Capitólio, de toda a região, participar e prestigiar nossos amigos aqui de Pimenta. E o nosso próximo evento, posso falar? Pode falar. Expo Pimenta. Expo Pimenta, em junho? É, é é, final... 20, 29 a 2 de julho. Final de junho e início de julho. É, 29 a 2 de julho. É um evento também que é. é, é... É cultural, né? turístico, né? tem a exposição de carro de bois, que que é uma semana antes, juntamente com a Cavalgada, é patrimônio já inventariado, Que bom! então a gente convida também toda a população. Graziele, muito obrigado por ter vindo aqui, trazer essas informações, nós desejamos que seja um sucesso o evento e que a PAI possa conseguir arrecadar. Fundos aí, numa quantidade significativa, para continuar a manutenção e esse trabalho belíssimo que vocês fazem. Leva meu abraço e cumprimento a todos lá da PAI. Obrigada Edgar, em nome da Pai de Pimenta, eu agradeço o espaço para a gente estar tá, né, divulgando o nosso festival aqui hoje e reforçar né, o convite é. do Paulo para que toda a população de Pimenta, Piuí e região possam nos prestigiar, porque a festa esse ano se promete, é. ser, promete ser ainda maior e melhor que o ano passado, né? é uma festa aberta ao público. É uma festa de isso, família isso. Né? Então vamos todo mundo lá prestigiar E ser solidário também isso. com a Pai Porque além de estar prestigiando uma festa bacana Com shows muito bacanas Ainda vai estar ajudando a Pai de Pimenta Então em nome da Pai de Pimenta, nosso muito obrigada Ótimo, Paulo, muito obrigado mais uma vez pode Você pode completar? Sim é, a... O evento começa às 8 horas O show previsto do 14 Bis Às 10 horas da noite do dia 12 e dia 13, o, a, o evento começa às 8 horas e o show do Emílio Eduardo às 23 e 30. Entrada franca. Entrada franca, livre, praça, praça da Matriz, Pública, linda, patrimônio cultural, público, né? Perto, né? perto da Lagoa, aberto ao público, show de bola, convido todos vocês. Parabéns pelo seu trabalho. <risos> obrigado, tá? Edgar. Muito obrigado por ter vindo aqui, trazer as informações, é desejo sucesso para você também. Obrigado. Leva um abraço ao nosso prefeito Giovanni Levo, lá sim. e a Onda oeste está à disposição. Para informar e divulgar os eventos, os acontecimentos. Coisa boa. Muito obrigado,